À noite. Mais uma vez estamos aqui para a edição, e esta aqui é a terceira edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Fórum. Jornal do Fórum. Fui, fui mais rápido, fui mais rápido. Bom, nessa manhã o Fórum 11 primeiro Fórum de Arte Espírita, aqui em Franca, aconteceu da forma como sempre aconteceu. Afinal de contas, evento espírita tem que começar com comida. Então fomos ao café da manhã e depois do café da manhã, o momento mais esperado, mais aguardado, intensamente desejado. A associ... Assembleia Geral Ordinária, onde os associados deliberaram durante quatro horas algumas questões e essas questões foram recolhidas pela nossa reportagem de forma exclusiva. Nenhuma outra emissora que cobre o evento conseguiu esse furo de reportagem. Bom... Algumas decisões foram tomadas, algumas decisões foram tomadas nessa Assembleia e uma delas é aqui é o seguinte, o fórum do ano que vem não acontece mais em Corpus Christi e sim em Natal. Outras deliberações temos aqui, a pedido do associado Reginauro, o evento acontecerá na Fazenda Modelo. Isso porque lá se terão condições de atender e receber adequadamente os jegues que servirão de transporte para o pessoal do Ceará. Outra questão que foi decidida que, por unanimidade, acatou-se o pedido para que a sobra de abacaxi com pimenta seja congelada para ser enviada para o próximo fórum. E, finalmente, aprovados os novos produtos... Só um instantinho, porque está caindo aqui... o. Está caindo tudo aqui, segura um pouco, por favor. Isso. Muito bem. Foram aprovados os novos produtos que sairão pelo selo Abrarte. Nós temos aqui uma relação de livros. E, dentre esses livros, aqui nós temos, deixe-me ver, A Culpa é das Estrelas, um tratado sobre a vaidade dos artistas. Jogos Vorazes, uma trilogia de poemas escritos na porta do refeitório. E temos também um livro que... Temos certeza será um sucesso divergente, levantando a mão nas assembleias. E nós temos aqui também uma relação de filmes interessantíssima, que também sairão pelo selo Abrarte. O primeiro filme que nós temos aqui na relação é Star Why. É o um making-off do Festival de Música de Uberaba, o 2001... Uma Odisseia de Mesquita para o Fórum e Ronco de Elite. Não precisa nem dizer do que se trata esse vídeo. Falando, inclusive falando em Ronco, vamos chamar a nossa repórter Ediane, a repórter que dá pitaco. É com você, Ediane. Boa noite, meu nome é Ediane, a repórter que da Pitaco, diretamente para o Jornal do Fórum. E ontem eu fui gravar, ontem eu fui filmada em desdobramento, eu estava fazendo um trabalho sério. E é, descobri que nós temos um quarto dividido dos roncadores e do não, dos não roncadores. E vamos saber como é que é isso. Vem comigo, gente. Esse quarto foi dividido. Esse quarto é dos não roncadores. Boa noite, como é o seu nome? Diego. Não, eu não. É. <risos> é, você poderia explicar a gente como que funciona isso, por que da divisão? Essa, essa iniciativa surgiu né, devido à demanda de falta de sono em alguns fóruns. No fórum passado. E a gente não conseguiu dormir na primeira noite, não tinha tantas salas. E aquilo ficou marcado, né? A gente carrega essas coisas, não esquece. E para esse fórum, a gente não esqueceu as pessoas que roncavam naquela noite. Já traz isso no pé de espírito, né? É, já traz isso, fica gravado, né? Então, sorrateiramente, pela madrugada, se iniciou esse movimento, onde puxei o primeiro colchão, na sequência veio o segundo... E aí uma série de colegas foram se juntando, aderindo ao movimento. No primeiro dia tivemos uma resistência, uma tentativa de invasão, né? Um roncador foi identificado, foi muito bem lembrado por todos e prontamente é, removido para o, para o seu devido quarto, né? E assim que constituímos a paz desse local, né? Todos alegres, contentes e descansados, felizmente. felizmente é. E nós estamos aqui com o Marcelo. O Marcelo ele é formado em Direito e ele vai falar para gente se isso é ou não previsto na Constituição ou no Estatuto da Brat. Vejam bem, é, o que acontece é que a Constituição realmente fala que todos são iguais perante a lei, não é? Isso não há o que discutir mas também há o princípio de que nós devemos tratar os iguais de forma, de forma igual e os roncadores na medida do seu ronco. Então, é, eu acho que é juridicamente viável que haja essa separação, até pelo bem-estar daqueles que roncar é ruim, né? Fica difícil. É, só pedimos que não revele o endereço do quarto, por favor, para que se mantenha a paz. Essa foi a nossa entrevista para o Jornal do Fórum. Jornal do Fórum! Obrigado, Ediane. Obrigado, Ediane, a repórter Pidapitaco, pela sua participação. Bem, nós gostaríamos de informar a todos que no nosso site está à disposição para vocês nosso site que vai passar aqui o endereço do nosso site está à disposição para vocês mandarem sugestões, mandarem vídeos para gente. Inclusive. Nós recebemos um vídeo a respeito do assunto que a Ediane nos trouxe. Por favor, produção, um copo de água, porque eu estou engasgado até agora com pão. A Ediane nos trouxe o assunto sobre o ronco e nós recebemos um vídeo de uma pessoa que pediu, muito obrigado, meu jovem. A Ediane nos trouxe um assunto, já falei isso, então nós recebemos um vídeo de um jovem que pede para não ser identificado, que fala sobre exatamente esse problema de ronco aqui, ou melhor dizendo, aí no meu, no seu, no nosso fórum. Vamos ver esse vídeo. É, muito bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Jornal do Fórum. Eu estou enviando este vídeo para vocês com a objetivo de demonstrar a minha indignação com alguns acontecimentos neste fórum. Uh, todo mundo sabe do meu potencial roncônico e eu andei treinando este potencial durante muitos e muitos anos, inclusive com viagens ao Himalaia, com técnicas afiladíssimas de roncos em tibetanos. E eu fui expulso, estou indignado, eu fui expulso de um alojamento porque falaram que não dá para dormir com o meu ronco. Ora, eu durmo toda noite com o meu ronco, estou indignado. Nós gostaríamos de informar a vocês, apesar de termos visto esse vídeo nós não nos responsabilizamos pelo seu conteúdo, é claro. E agora com vocês, o nosso repórter muito franco, que está lá no refeitório. É com você, repórter muito franco. <risos> Diretamente de Franca, o um repórter é muito franco Recebemos notícias de que nessa equipe todo mundo trabalha E até que a Eneida dá exemplo de que trabalha mesmo Isso é verdade? É verdade, ela hoje estava esfregando telhado Sério? É verdade. é verdade, sim, ontem ela estava lavando o banheiro uma hora da manhã é verdade. Nossa, Amém. todo mundo confirma então sim. Quer dizer que a senhora fica dando bom exemplo para essa garotada? A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. E eu tenho bons companheiros comigo, eu assumiria de novo, tudo de novo. Agora fala francamente, qual o objetivo de colocar essas crianças no caminho do bem? Para que o trabalho continue para sempre. Com certeza. Então estamos aqui... Em Franca, e constatamos que essa equipe, segundo indícios, quando não está trabalhando, está trabalhando, tá? E isso falo isso porque o meu nome é muito, meu sobrenome é Franco. Muito bem, estamos encerrando o nosso jornal um pouco mais cedo, porque teremos daqui a pouco o encerramento deste que foi o 11º Fórum Nacional Nacional de Arte Espírita, organizado pela Abrate, Associação Brasileira de Artistas Espíritas. Nos encontramos em Natal no próximo ano, esse que é o meu, o seu, o nosso, esse que é o meu, o seu e o nosso. A hora que tem que entrar essa porcaria dessa vinheta, vocês não colocam. Por que, que não entrou essa vinheta? Ah.